E aí, Clã Shaldon aqui, hoje a gente está voltando com Death's Door, jogo de ação e aventura, muito parecido com as séries do Zelda para PC e agora para todas as plataformas aí de Microsoft, Xbox e tal. Hoje a gente vai concluir a área da bruxa, vamos lá? Muito bem, no último episódio a gente obteve esse poder da, da magia e de fogo, né? A gente atravessou duas áreas da mansão da bruxa e não era nem para estar aqui, na verdade, mas acabou salvando aqui. Muito bem. Essa parte das câmeras das portas, vamos atrás do palacete de cerâmica. Bem, é exatamente isso, palacete de cerâmica. Agora a gente tem esse poder, pode resolver esse puzzle aqui inicial. É acender esses dois negocinhos e avançar para a próxima parte. A gente está fazendo meio corrido. Não só porque é, vídeos longos são ruins. <risos> mas também por não dá para explorar tudo. O ideal é vai ser obter todos os poderes dele, né? Esses poderes aqui no cantinho, para depois revisitar nas áreas. Pegamos uma sementinha. Para você plantar essas sementinhas aí você resolve a sua questão aí de HP. Matar os inimigos te dá uma, uma tipo de uma moeda. E depois você consegue fazer upgrades na sua força e tal. Ixi. Esse jogo aqui é um indie, um dos melhores indies que a gente já jogou. Nesse estilo ele faz ele te dá muita vontade de continuar explorando e jogando. Ainda bem que são as áreas são longas, então dá pra brincar bastante. Não sei se vocês lembram, mas a gente é um Corvo, que é um ceifador de almas, né? Valente é um Shinigami. E a gente, a cada missão que recebe, tem que voltar com a alma. E o nosso Corvo aqui, ele é passado para trás. Opa. Essa aí a bruxinha, do vaso. Eu avisei, Corvo, mas você insiste, não sei se é admirável, ou por idiotice. Não, é idiotice, com certeza. Agora, se me permite, preciso falar a suas com esse rapazinho irritante aqui, aqui. Espero conseguir fazê-lo entender as coisas. É o neto dela, cabeça de, cabeça de sopa, cabeça de panela. Agora, por favor, vá embora. A gente tem que ceifar três grandes almas para resolver o problema, que a gente vai passado para trás. E uma das três grandes almas é dessa bruxa. Ela na verdade atrapalha minhas ideias. Vamos ativar aqui o. Essa porta. Essa porta é tipo um save. Ela abre uma porta lá no. Lá atrás. <risos> lá atrás. Foi esquisito, né? Lá no pavilhão do... dos corvos. E agora? Agora que a gente começa a voltar um bilhão de vezes perdido, completamente perdido. Aqui ó, o negócio está aqui ó. É isso. agora a máquina está funcionando. Atento tá aí aos inimigos. E vamos ignorar los por completo. Vai ter áreas que são obrigatórias derrotar todos os inimigos, então a gente vai se preservar para esses momentos Você pode ver que é muito interessante o ambiente Só vai ignorar esses inimigos, agora essa aqui é uma área é obrigatória né? A gente tem que ligar o fogo E a gente não ligou direito Quebrando os vasos, você consegue recuperar aí a, a carga. A gente vai fazer o seguinte: vamos plantar a semente, que é uma área enjoadinha. É legal que você pode usar os próprios inimigos para se acertar consumir aqui a florzinha, recuperar o HP, agora uma área obrigatória de inimigos. É o pesadíssimo. O objetivo dessa área toda é você ir procurando as fornalhas e abastecendo elas com carvão. Tem uma semente, provavelmente tudo, tudo que você vê dá para alcançar. Todas as áreas que você consegue olhar, porque elas são alcançadas. Vou pegar mais uma fornalha para cá. Pode parecer fácil, mas eu comprei. não é fácil. Eu garanto que não é fácil. O combinho deu ruim. aí, quanto? O que a gente está aprontando aqui? Eu não consigo lembrar o que tem que <risos> fazer. Ali a fornalha, ali a fornalha. Acender a fornalha dá tudo mais ou menos certo. Não tem problema? Não tem problema. Tá dentro da.. Isso aí tá dentro da conta. Quando você é apressado acontecem essas coisas. Né? A gente já tá aqui. Esses inimigos têm que bater um bilhão de vezes nele. poder derrotar é bastante enjoado. Opa! Beleza? Tá pegando o por completo. Ignorar por completo. Aqui também tem uma florzinha, dá pra plantar, mas a gente vai guardar essas sementes para momentos. É... obrigatórios. Nossa, o que, que a gente aprontou hoje? Gente? Que que gente... Lembra que eu falei que eu não ia plantar? Não. Não damos de ideia, <risos> senão a gente vai ter que atravessar toda aquela área de... complicada de novo. obrigatório de inimigos, hein? Que beleza. Nossa, olha quantos! Olha quantos! Olha o hein? Agora não para de seguir a gente não, viu? aí Agora... aqui duvido. Isso. Aqui tem uma sementinha. Por algum motivo o cara tá alucinado ali. Tudo bem, a gente tomou. O que será que tem pra cá? um bicho aqui no, no pote. Achei que tinha alguma coisa. Não me lembrava bem. Olha quantos! Olha quantos! Vários olés, tá Não, A gente meio que está correndo. Por uma razão. Que é que tem um chefe que a gente vai enfrentar. É uma longa batalha. vai embora meio enjoadinho né muito bem conseguimos abrimos aqui mais uma porta que é a porta para bruxa e esse já vem o chefe não são puzzles muito incríveis aparentemente Aparentemente, mas é porque foi a nossa... A gente já jogou isso aqui, né? Vou estar com mais calma. Vamos lá, vamos enfrentar a bruxa. Seu... Ah, é a Corvos nunca fazem o que a gente manda. Estou aqui tentando salvar vidas. Não entendeu? A morte não consegue enxergar aqueles que... Ocultaram a força vital dentro de uma urna. Eu posso tapear a própria morte. Você e eu temos uma coisa como um corvinho. O mesmo empregador. Mas, ai de mim... Ele não pode ficar sabendo de tudo que você viu. Não se preocupe, vou colocar essas cinzas em uma urna bem bonita. Mesmo empregador. Bruxa das urnas. Vovó. A batalha é legal, viu? A batalha é legal. muito bom para dar bastante dano quando ela entra nessa urna quando ela faz isso, aí que é legal dá para repelir os ataques tá? Das a maior parte dos ataques está para repelir, até usar contra inimigo assim, mas não conseguimos. <risos> Mamun, primeiro dano, não tem problema. Ficar levemente mais agressiva. 10 mil ruim. Ah, minha nossa, quase. De horas. Ela já está bem danificada. Uh, olha, derrotamos ela. Nem chegamos na parte onde ela mergulha no básico, solta vários negócios, que é Tudo bem, concluímos aí a parte da bruxa. Aqui ela fica numa bolinha, a alma dela. Estamos aqui reunidos hoje em lembrança de uma mulher conhecida por muitos nomes: a bruxa das urnas, feiticeira da cerâmica, a maga da argila, moeda oleira e é claro, o povo. Ela foi motivada pelos instintos maternais e consumidas pela obstinação de enganar a morte. Se dedicou a vida à paixão que tinha pela magia, reanimação, poções e vasos. <risos> A jornada dela está concluída e agora ela está em paz. Vamos fazer um silêncio em homenagem a ela, preste suas últimas homenagens. O tempo dela nesse mundo acabou. Tá bem. vai a gente vai conversar com ele, eu acho. Pelo visto, nunca vou me livrar dessa panela na cabeça. Assim Ainda assim, espero que ela encontre a paz no Além Vida. Ela finalmente pode reencontrar o vaso vovô. Perdão pelo deslize, minha cabeça está realmente oca. Falando sério agora, descanse em paz vovô. Esse cara é lá do cemitério que também falou que não consegue, ele não consegue morrer, esse cara. Muito bem. Uma vez feito isso, a gente vai voltar aqui para essa parte, né? a gente pega essa porta, e ela vai trans transferir a gente para essa para aqui, pra esse lugar. Mas não é o lugar correto, né? normalmente. Daí o homem. Senhor das portas. Ora, um corvo lá. Como exatamente você veio parar aqui? Ah, de que adianta ter comando sobre todas as portas nesse mundo se meus servos nunca se lembram de trancá-las. Por que você está aqui? Afinal, não vejo um corvo há muitos anos. Vocês ainda têm esses bicos? Legal. <risos> Sinto uma enorme energia de alma emanando de você, corvinho. Estranho, me parece muito familiar. Ah, é por isso que você está aqui? Você veio em busca de uma recompensa? Vamos ver que recompensa que ele dá. Não está com uma cara boa. Muito bom, pequenino. Parabéns. Agora seja um bom passarinho, e entregue-nos no repositório. Não é preciso trazer as almas diretamente para mim. Tenho assuntos mais importantes para resolver. Tchauzinho. ali a porta, né? A gente tem um corvão que a gente tem que entregar. O que você está fazendo aqui? Já encontrou sua alma designada? Espera aí, você pegou uma alma gigante. Mas é a errada. Não consigo processar isso. Como você conseguiu? Esqueça, volta lá e se encontra sua alma designada. Aproveitar que tá aqui, ó, Conversar com esse cara aqui. Bem-vindo ao repositório. Gostaria de expandir. Sim. Ahn... É, todas essas melhorias não são muito sensacionais não, viu? Vou aumentar um pouquinho a força, vamos aumentar um pouquinho a magia, pronto. E agora, onde que a gente tem que ir mesmo? Não posso ajudar ao menos que você traga uma designada para mim. Vamos começar a próxima parte deste jogo, eu não me recordo. Ah lembrei, a gente tem que ir pro cemitério perdido. É no cemitério perdido que tem as entradas. E você consegue acessar as entradas como? Pelos poderes. Vamos lá falar com o Corvão que ele vai mostrar a gente onde exatamente a gente tem que ir. está por aqui em algum lugar ah, já lembrei disso que tem, que tem que ir pro sul mas vamos falar com ele em todo caso Incrível, nesse curto período de tempo você conseguiu fazer mais do que eu fiz em inconte... incontáveis anos, consigo ceifar a alma de dois. Se conseguir ceifar a alma de... dos outros dois gigantes, poderíamos abrir a porta da morte. Sugiro que vá para o oeste. Certo? Vamos lá no rei autoproclamado. Vamos mostrar onde fica a entrada. E o porquê que não dava para acessar essa é porque não tinha bolinha de fogo. Eu não lembro se ele toma dano de queda, não, não toma. Aqui ó, vendo essa porta fechada, né? a gente consegue abri-la. Agora acho que é só vir aqui, acender esse trem e esperar. Muito bem, tá aí esse bicho que é o nosso transporte. E eu não vou entrar na área dele hoje. Eu vou fazer deixar assim, do jeito que está. E eu pretendo no próximo vídeo fazer a área completa, não importa que o vídeo fique muito longo. Né? Então, quem está acompanhando aí e realmente quer assistir a toda a série, não ficar aguardando tanto pelos, pelos vídeos fica assim pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal, adora de nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações, esse é um jogo indie, lembra muito o Zelda, é muito bom, um dos melhores jogos do ano, fácil. Deixa o um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade!